Um comentário clássico que todo professor de yoga escuta diariamente. Quando você diz que não pode fazer yoga porque você não é muito flexível, porque a minha mão só vai até aqui meu joelho, ó, porque é, se eu fizer isso minha coluna vai quebrar, porque eu não tenho força no braço. E aí eu sou muito agitado, e fazer yoga você tem que ficar sentado lá fazendo on, e não, não é nada disso, não é nada disso. Você não precisa se iluminar antes pra fazer yoga, a gente faz yoga pra se iluminar depois não é a apresentação de performance que você tem que ensaiar antes e ir lá fazer um show, você tá indo lá pra aprender quem é você e como é que você se mexe, como é que você se comporta na sua vida, você não consegue alcançar seu pé, é pra isso que você vai fazer yoga, é pra isso que você vai trabalhar seu corpo, mas eu sou muito agitado e eu não consigo dormir, que dirá sentar e fazer on, se você é muito agitado e não consegue dormir, tem alguma coisa aí que a gente pode, né, melhorar. É para isso que você faz yoga.